Qual a origem do nome do cavalo de Gandalf? E será que você realmente sabe a maneira correta de pronunciá-lo? Michael Vannan Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages.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 Nesse sentido, recomendo a todos que assistam aos últimos episódios do quadro TT Languages, em especial esse aqui, indicado ao meu lado, que trata da Nomenclatura, ou Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis, um glossário extenso e detalhado, compilado por Tolkien, dirigido a seus tradutores. O link está também na descrição aqui embaixo. Neste vídeo, nos concentraremos em um animal muito especial, a montaria de Gandalf o branco, e um exemplar da celebrada raça de cavalos Meras, sobre os quais já falamos bastante nesses dois TTs raiz indicados aqui. Tudo novamente com links na descrição logo abaixo. Vocês conhecem a origem de seu nome, como ele ficou nas edições brasileiras e a forma realmente correta de pronunciá-lo? Garanto que irão se surpreender. Vamos lá? Antes de falar do nome do cavalo em si, vale a pena abordarmos uma curiosidade. Ele é um dos Meras, uma estirpe nobre de cavalo selvagem de Rohan que não aceitava o carregar ninguém além dos reis e príncipes da marca, Gandalf sendo uma rara exceção. A tradição diz que descenderia dos cavalos trazidos do oeste pelo próprio Vala Orome, a quem os homens do norte chamavam de Bema. O nome Meras, grafado assim em anglo-saxão, significa simplesmente cavalos, plural de Merar, a palavra mais comum no inglês antigo para esses animais. No inglês moderno, deu origem à palavra Mare, égua. Existia uma outra palavra no anglo-saxão, Eor, que veio do proto-germânico Equas, de uma mesma raiz no proto-indo-europeu que veio a dar equus em latim, equino em português. Essa palavra Eor aparece em muitos nomes em Rohan, Eomer, Eowen, e era em anglo-saxão a palavra mais formal, cerimonial, para cavalo. Voltando à Montaria de Gandalf, para entendermos a etimologia de seu nome, não há fonte melhor que a própria nomenclatura. Vejamos o que ela nos diz. Shadowfax. Esta é a forma anglicizada do idioma de Rohan, isto é, inglês antigo. Shadowfax. O que tem crina e pelagem cinzenta como sombra. Não ocorre de fato em inglês antigo, anglo saxão. Uma vez que não está na língua comum, pode ser mantido como está. Mas melhor que o seja de uma forma simplificada do nome em Rohan. No entanto, já que no texto esse nome foi assimilado em inglês moderno, língua comum, seria satisfatório fazer o mesmo em uma língua germânica de tradução, usando elementos relacionados. Fax, cabelo, pelo, é atualmente obsoleto em inglês, exceto no nome Fairfax, de belas madeixas, não mais compreendido. Era usado em alto alemão antigo, fax, em alto alemão médio, fachs, fax, mas é, creio, também obsoleto agora. Mas poderia ser revivido neste nome, como é no texto inglês, por exemplo, schattenfax, fax, fax, ainda é utilizado na Islândia e na Noruega para crina, mas shadow não possui equivalentes exatos em línguas escandinavas. A versão holandesa traz schadu flash de sombra, a suega skugfaxe. Este verbete nos relembra como para Tolkien, em sua História dentro da História, em que seria um mero tradutor do Livro Vermelho da Marca Ocidental, escrito originalmente por Bilbo e Frodo, que teria chegado até ele após séculos e séculos, a língua de Rohan não é o anglo-saxão, mas guarda uma relação de parentesco com o Westrom, a língua comum dos homens, exatamente análoga à relação entre o inglês moderno e o inglês antigo. Por isso, ao traduzir a fala comum para o inglês, ele representa a fala dos cavaleiros de Rohan com a língua de Beowulf e os ancestrais dos ingleses. O cavalo de Gandalf teria então um nome que não conhecemos na língua real de Rohan, mas que Tolkien representou por Shadowfax, simplificando para a grafia inglesa moderna Shadowfax. Fax, como ele explica, se refere a cabelos, a crina e a pelos tanto de animais quanto de humanos. Nas línguas mais próximas do inglês há formas de tentar se manter tanto a sonoridade do nome quanto o sentido aproximado. Línguas mais distantes, como é o nosso caso com o português, ele mesmo sugere manter o nome tal como é apenas com uma grafia simplificada mostrada aqui na tela. Todo mundo pronuncia essa palavra Skadufax com um som duro no C. Eu fazia o mesmo por anos antes de pesquisar mais a fundo. Mas se quisermos ser fiéis ao que pensava Tolkien de fato a respeito, aqui vai algo que pode chocá-los. Essa não é a forma correta de se dizer a palavra. O encontro consonantal SC em anglo-saxão a exceção de pouquíssimas palavras e contextos, sempre se pronuncia como SH, como em Shopping Show. O elemento escrito SCADU não tem outra pronúncia possível que não SHADOW. O nome da montaria de Gandalf seria então SHADOWFAX, e não Scadofax. Não é para sair por aí corrigindo coleguinhas se ele, como a maioria de nós até hoje, pronunciar essa palavra de maneira diversa. Tem muita gente que, por exemplo, tem dificuldades com as orientações dos apêndices e ainda diz Elendil e não Elendil, ou Isildur ou Isildur em vez do correto Isildur. Que tal, no entanto, como fãs e amantes do esforço descomunal despendido por Tolkien para criar tanta complexidade em sua obra e nas línguas que dão vida a ela, homenagearmos o professor seguindo sua orientação, demonstrando que aprendemos aqui no Tolkien Talk a história por detrás desse nome? Então.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 na Marie